Você voltando pro SUS. Babra, babra, babra, Parceiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daqui não tô te escutando. É Cate é. na foda. Aprenda a bata a cabeça e me respeita agora. Vamos, cara.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 com eu falo, sou o Epic eu sou cabeleireiro, só que no seu pescoço que vai na vai. Só que você tá ligado meu trilhar, você é cabeleireiro, demorou, eu tô aqui. Meu sonho quando era pivete também era ser cabeleireiro. Só que no meu certo, e a gente eu sou MC, sabe? Quando tu Chama fala lá, gente, São Paulo, tudo aciona tudo. Você quer me falar no que você sei lá quem, Mas eu não chego mas você é sem assim. conteúdo. Eu tenho conteúdo, deixa que você me te dropa na minha mãe. Eu o seu aqui no hip hop. Você falou que você é barbeiro, Você é barbeiro na rima e é barbeiro no toque. E meu parceiro, eu vou fazer aquele negócio improvisado Pode vir pra boca, eu faço improvisação E hoje eu choco teu cabelo, então hoje tô inspirado Então pera, louco, hoje que você morre Cê sabe o porquê que você batiu o meu espaço Como cê fala que eu não vou tocar a 9, Só Solta uma F1 do inverno que eu passo Oh, puta, já me quero Sabe o freestyle de recusão Tô daqui, ativando o eriz Eu não sei se eu tenho a pula na minha mão O menor do Jota tá andando com a motoca Tô se achando o melhor Tá passando, dando um salve lá pras gatas Tentou na a moto, capotou nessa nolpada E eu tô em casa, o seu prazer é registrado Pobres de costume, WM, deixa o salve pra nada Salve pra nada, demorou, aí eu é o meu Cê sabe o porquê que eu não me garanto Pode soltar o top, tá Eu Não vou passar na lombada, quem malandro, passa no canto Então, aí é com os moleques da machada também é roda quebrada Deixa o baque nascer e somar no Você fala que usou rocambole, ele vai na bota Só que meu trutão, cê brata, eu sou um Você Com certeza que a rocambole é o seu tio Ele não vai te dar um jovem, que ele te leva em casa Você tá ligado, que você tá vai pisar Aí meu trutão, o senhor desenrola se Cabe o porquê que você não é da bispola O melhor é limpar a meia, E yeah! eu Por isso que na verdade eu não sou bolsa de madame Você falou que é o super choque É na sua mente seu sistema em é pane Aí meu mano você vai passar vexame Você não entendeu porque você tá atrasado Você falou que a vida dele é por um fio Hoje você vai morrer pra esse fio desencapado só que na verdade não me piada que tá aqui tô na minha frente mano Você nunca se tá joelho na verdade tá semelho Você falou que o sistema é em pifane é maloqueiro Nós só lutamos contra ele, cara Tá ligado na batalha que o yoga manda pra Marte, cê tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte, cê fala de sistema, na luta não faz parte. Por isso que eu sou um fio desencapado, meu mano, Você sabe, eu vou te ensinar. Aí não tem problema, eu vou lutar contra o sistema, mas pra luta contra ele eu preciso me infiltrar. Por isso que eu sou um soldado infiltrado, aí meu parceiro, eu vou dizer pra você, hoje você vai ver o explodir o sistema de fora pra dentro, sem eles nem olhar pra perceber. Tá tranquilo, cê tá, tá iludido, que na batalha eu gosto que cê tá perdido, Infiltra tá no sistema, só você tá fudido, tranquilo? Oh! Tá ligado que você decora? Que é o sistema por dentro, só que eu te mato de fora pra fora. De fora pra fora, bem que agora você nunca vai representar o underground. Mas é CBC que é a fraude. Se eu entrar dentro da sua mente, ela só no meu playground, caralho. Oh! Por isso mesmo que você sabe que fecha a carapuça. Com você, são altos e baixos, seu brinquedo é de montanha russa. É pregado de tipo um lado do esse deck. Só sei que você não entendeu o que tá acontecendo. É pregado do Pente O tempo tá passando, você não tava na altura. Tá, você brincando e você morrendo. Caralho! Cê tá ligado que aqui é você tá fudido? Então entra no um pregado, amigo. Porque eu tô te matando, cê sabe que é divertido. É verdade, só que isso não é panela. Cê sabe que a gente representa o grito da favela. Eu vim com a morte, tanto que eu com a morte, eu perdi o medo dela. Por isso que agora mano, você na Você não sabe mesmo porque você tem asma. Enquanto eu me ele tem medo de entrar num tris fantasma. Tá tranquilo, Billy Mad. Essa rima é tão clichê, não vai perceber. Você fala que brincou com a bote, tipo Billy Made. Como a rima é clichê, eu deixava pra você. Então, só que você pega atenção por isso que tá folgado. Você tava brincando com a morte, ela segurou a minha mãe e pediu pra andar do meu lado. Seu parceiro oh, teve que puxar o oh, grito, oh. nem você consegue já que você não consegue, se locomover crescer o cara vai empurrar. Os caras falam de outras batalhas, de outros dias, isso que eles trouxem. Eles estão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles estão focados no passado, porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Vou te bater.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 Eu tô semana seguida, só tapa na cara da concorrência <SILÊNCIO> E aquelas palmas, Maria, eu é tio Meu nível é hard, sabe trocar pra vocês essa tarde Eu sou de burra Ravar Como fala que eu só ganho aldeia se eu classifiquei lá na batalha da arte